Olá pessoal, aqui Fernando brasileiro este é o canal brasileiro hoje fazendo uma tentativa de um negócio que eu quero fazer um, um teste, literalmente, que eu quero jogar co-op comigo mesmo, a minha conta do celular, jogando comigo mesmo no cooperativo, no Rush Royale, conta do celular e conta do PC, vou chamar alguém no clã, que serei eu mesmo, botei para jogar, acho que vai funcionar, vamos ver. No celular já carregou, no PC tá carregando Vou jogar comigo mesmo, rapaz, olha aí Pensa no cara multi-tarefas Esperando o segundo jogador, tá atualizando aqui, tá carregando Olha ali, rapaz Não acredito que eu tô jogando comigo mesmo Tem que prestar muita atenção no que eu tô fazendo Porque eu tô jogando com duas telas E tá muito louco isso, rapaz, pera aí Pera que eu tenho, eu tenho que prestar atenção na, nas duas telas Pera aí, ah, rapaz, que zoeira Tanto tanto de cima quanto de baixo sou eu, tá pessoal? Então, me ajudem <risos> Tordes são por mim porque eles estão me todo. Eu só consigo olhar para uma tela de cada vez Você Pode reparar que uma tela sempre agiliza muito mais rápido né? Tá, vamos, vamos fazer uma guia do fogo aqui Dois arremessador Beleza, arqueirinho, vamos dar uma melhorada. O que eu tenho pra melhorar aqui? Não tem nada, né? Poxa vida. Caraca, velho. É muito difícil jogar com duas telas. Tá, deixa, deixa fluir naturalmente agora. Agora tá começando a ficar mais caro, daí demora mais as coisas acontecer. Mas vamos lá, rapaz. É RGBR e o Brasileiro jogando junto. Olha aí, rapaz. Que momento. É o Forever Alone. Até no cooperativo ele joga sozinho. Vamos ver o que eu posso ir fazendo. Pra dar certo às coisas. Ah rapaz, aqui, aqui faltou um engenheiro nesse cantinho. Ah, quase deu liga em tudo aqui, rapaz. Tá faltando só aquele atirador, sair de lá. Epa, tu... Ih, começar a juntar muito dinheiro aqui, tem que cuidar. O ideal pra mim aqui é juntar muitos engenheiros. Porque o engenheiro sim ele vira alguma coisa que preste. Quanto mais ele se engata, mais forte fica o ataquezinho. Então vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa que preste. Sai. Eu vou dar uma, mais uma melhorada. Eu vou dar uma melhorada no meu engenheiro aqui nessa.. Na conta do PC. Na conta do celular eu vou só cuidar. <risos> RGBR e brasileiro jogando juntos Quem diria que essa dupla um dia iria acontecer? Agora vou ter que dar mais uma povoada no campo Estou com os meus heróis preparados ali para qualquer eventualidade Aí, show de bola Eu estou com um engenheirinho ali esperando na conta do PC. Que ele não engatou em nada. Por causa daquele atirador duplo lá. Então.. Mete bronca, time. Aí. Olha só. Olha só quanto engenheiro. E falta ainda para ficar engatado. Ah, agora complicou. Esse aí, ele é o, o bruxo, se não me engano. Ele abre um portalzinho. Que habilitam sair mais monstros ao mesmo tempo. Cara, eu vou lançar já meu treinador para segurar esses caras. Porque enquanto eu carregar um tem o outro aqui. Beleza. Olha ali. Aquilo ali já, já me ajuda muito. Ah, se fosse um engenheiro ali, eu tava peito, rapaz. Não posso esquecer da outra conta, rapaz. São duas. <risos> Ah, rapaz, aquele mímico ali não tava, na, não tava no roteiro Queria que virasse uma carta boa Não sai bom disso? Mata, mata Aí, rapaz, agora vamos ver Mago de Fogo Arqueiro Não, não, tô, não tô com cartas ruins aqui na, a, Parece que minha meu, meu time de PC Que é mais fraco Parece que tá mais organizado do que o... Eita, segura E 12 ondas ah, não, vou tentar de novo rapaz dá pra, dá pra tentar mais uma vez cara, fomos muito bem eu e eu Vê ver se agora vai, vai funfar ver se vai dar pra coletar recompensa, vamos ver se não trancou eu consigo fazer <tifí -se> Beleza, pessoal. Como não podia deixar de ser, crashou o jogo. Mas vamos recolher a recompensa. Que a gente tem aqui um baúzinho esperto. Sacerdotisa e engenheiro. Muito bem, cartas boas. Fiz alguma missão. Beleza, vamos coletar, vamos coletar. Vamos coletar, isso sei. Coletar os atentarei. Beleza. Vamos habilitar mais uma partidinha no clã. Agora eu vou fazer o contrário. Agora minha conta... No celular vai chamar a conta de PC. Olha aí, aceitei. Partida linda, rapaz. Agora vamos ver em que onda a gente consegue chegar. Braseiro jogando com RGBR-30. Espero que não crache nada. E vamos tentar fazer esse, essa multitarefas funcionar. Espero que vocês estejam curtindo esse tipo de gameplay. É bem diferente, né? Bem legal. Pelo menos a minha ideia, se você conseguir jogar um jogo com você mesmo, manda nos comentários que jogo você jogaria consigo mesmo é o megalomoníaco rapaz é o egocêntrico, ele com ele mesmo agora sim, o engenheiro já tá bem encaminhado de um lado do outro ainda não olha ali rapaz tá uma trilha bonita de engenheiros ali na conta do celular, na conta do PC ainda tá meio estranho tá todo bagunçado rapaz Aí, boa. Tá indo bem, tá indo bem. Agora o próximo passo é dar uma melhorada naqueles meus engenheiros do celular. Power up, show de bola. A conta do PC é muito fraca, então vamos vamo ver o que, que vai dar. Fiz aqui umas combinações. Olha ah, ali, rapaz, boa combinação com o engenheiro ali na conta do PC. Boa. O engenheiro do celular já tá seis conectados podem reparar ó, que o um engenheiro sozinho lá do lado da sacerdotisa está com a engrenagem parada os engenheiros da conta do pc estão com a engrenagem vermelha mas devagar ah, e aqueles seis amontoados estão com a engrenagem a full quanto mais engenheiros conectados mais forte fica então vamos tentar fazer um zingate bacaninha aqui olha ali os engenheiros estão começando a fluir Aí rapaz, esse mago do fogo aqui que tá de penetra Vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar a situação Vamos melhorando os nossos engenheiros É a base da minha estratégia é o engenheiro Quanto mais conectados, mais fortes Quanto mais fortes, menos fracos <risos> Se é que dá pra falar isso, vamos lá Ah, droga Bora, vamos fazer uma, um engatezinho bacana aqui também Ali, rapaz, mais um, muito bem Aqui tá sacerdotisa e caçador. Deixa eu ver, Vou fazer uma umas combinaçãozinha do que vai, né? Do que dá a conta de PC. Como eu disse, ela é uma conta fraca. As cartas são parecidas, mas não são as mesmas. Né? A conta do celular está bem mais avançada. Tem um mímico, tem, tem, tem umas combinação boa de fazer. Ah, rapaz, tentei fazer uma jogada boa ali no final, não deu certo, mas vamos, vamos tentando. Quando, caça, quando o atirador muda pra essa forma pegando fogo é porque vem boss. Pode ver que o boss da, da conta de celular morreu muito mais rápido. Vamos dar uma força aqui para a conta do PC. Ali rapaz, boa combinação. Aquele mago do fogo ainda tá me atrapalhando. Boa, agora sim. Vamos fazer um, um engatizinho muito bom. Olha, rapaz, a conta do celular. Consegui fazer uma tri... Nossa, muito bom, muito bom. O problema é que agora eu não consigo adicionar mais ninguém na, na parte de cima, né? Agora eu vou ter que tentar fazer umas bacana. O, o A carta que cai, o bonequinho que cai e a fusão que vira é tudo aleatório. Então, pelo menos até onde eu sei é. Então é difícil... de conseguir fazer, um, vamos dizer assim, um padrão de jogo alguma coisa que te ajude que nem sempre tu sabe o que, que vai cair oh, o atirador é uma carta boa de upar tanto ele quanto o engenheiro, ele dá muito dano boa engenheiros estão bem engatados aqui Deus, o que eu posso fazer de combinação princípio já tá bem encaminhado ah, esse maguinho do fogo aqui, não... Ele é da cor do engenheiro dele, me engana. Boa, rapaz. Mais um engenheiro na trilha lá embaixo. Trilha lá embaixo? Não, na trilha lá em cima. <risos> aqui eu não olho pra baixo, eu olho pra cima. Cada um no seu quadrado vai ficar tudo bagunçado. Boa. Agora vamos deixar dar uma amontoada aqui. Vou gastar o, o herói da conta de PC e o herói da conta de celular ainda tá aqui. Onda 15, rapaz. estamos... Boa, mais um engenheiro. Nossa, tem 10 engenheiros na conta de celular Isso ajuda muito Aí, rapaz, boa Vou deixar meus engenheiros da conta de, de celular No máximo Aí Vamos melhorar os engenheiros daqui também Agora vai Despachei um aqui O um atirador, tá Vamos melhorar Todo mundo, rapaz precisamos dos engenheiros firmes e fortes Eu não quero despachar esse último engenheiro aqui para eu ter pedido, Apesar que tem um, dois, três coisas Já tem um monte engatado Ah, mardita atirador <risos> Eu não queria um atirador Ali, boa, engenheiros do celular Full Engenheiros do PC Deixa eu carregar um maninha, né Pra facilitar Boa, vamos lá, vamos lá Podemos nos entregar. Eu estou com um atirador no quadrado ali, quanto o quadrado ele fica com o um tiro mais rápido, né? Então vamos já carregar também. Tanto o Braseiro quanto o, o RGBR estão indo bem, rapaz. Estamos chegando próximos da onda 20. E tá fluindo. Boa, boa, um engenheiro ali. Triangular na conta do do celular, que é a conta do RGBR. Não, é a conta do braseiro <risos> Eu me perco ainda, né? não repare A conta do celular é muito forte Então ela tem que dar um, um gás aqui ajudar a conta do do PC Ora essa, é. os grandes ajudam os pequenos Eita pomba, agora lascou tudo porque encheu os campos aqui Os campos de Elísios. Na Eu não quero perder meus... droga ah, tá bom Caçador, posso melhorar ele agora, já que eu fiz um triangular, né, ele atira muito mais rápido, vamos ver o que eu consigo fazer para manter meu minhas cartas aqui, eu não posso perder os engenheiros, tem aqui três, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então se eu engatar esse engenheiro nesse né, ele permanecer, engenheiro, tá, não permanecer engenheiro, boa engenheiro triangular, vocês não reparam que eu, às vezes eu começo a falar sozinho, mas é que eu tenho que tentar fazer uma, alguma coisa coordenada aqui. Daí eu me perco, porque eu tô me auto-conversando comigo. Eita bomba Aí. Aí, maguinho do fogo. Boa, boa, boa, boa. Deixa eu, deixa eu perceber o que, que eu estou fazendo aqui, para ver se não estou fazendo cagada também. Maguinho Fogo, do Fogo, no fogo, fogo. Boa. Já que o Maguinho do Fogo ele virou um, um quadrado e um triângulo, vamos trabalhar em cima dele. Esse.. Esse engenheiro, vou lascar aqui embaixo. Eita, tô pensando. Esperando o segundo jogador. Não, não, não. Não perdi rede. Ninguém perdeu a rede. Tô olhando as duas telas. Você não faça isso comigo. Nós estamos na onda 24. <risos> <risos> não faça isso comigo, rapaz. Eu acho que eu nunca fui tão tão longe com alguém. <risos> não, eu acho que eu já fui na onda 30. Só que agora lascou, rapaz. Cara, eu vou gastar o treinador aqui. Ai, rapaz, não vai dar tempo. Não, é, não vai dar tempo de vir pra próximo. Não, não, não, não, não, não, manda, manda, manda, manda, caras! É, papai da vida, Mas fomos até a onda 24 Foi muito bom o resultado Espero que vocês tenham curtido essa dinâmica De eu, eu mesmo, comigo mesmo A minha conta do celular Deu 4 milhões e 200 de dano A conta do PC deu 2.8 milhões Ou seja, deu 7 milhões de dano só de engenheiro Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Muito obrigado por quem acompanha até tá aqui. Quer entrar no clã? Braseiro e RGBR, 3R, RGBR. Pesquisem aí. Ainda tem vagas. Se não me falha a memória, a gente estava tá pela metade das vagas. Ele é aberto, né? Ele é liberado. Quem quiser entrar. Aqui, vamos ver como é que está a situação do clã. Temos 22 de 50 no dia da gravação. Espero que vocês possam entrar para a gente brincar, certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Vamos resgatar mais uma recompensa, né? Um baúzinho, É sempre bom. Vamos abrir imediatamente. Muito obrigado por o acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever, já falei demais. E até a próxima.